Pouco. Mas tá bom aí, hein? É passar nos ônibus da É, Zé, vamos andar, Zé O que? lá que eu vou transformar um novo lá Tá onde, rede? Ah, não tá aqui não Ah, tá não aqui direito, Você mesmo que foi? A muito ainda assim, eu quero mais duas, né? A botafogo bota, bota foi eu eu a Alonso e eu, eu, eu encabeçava Eu encabeçava e o Alonso entralhava é, é sardinha, não é? é lá, lá, lá é, na tá, pula do barco Olha lá, olha aqui, meu Não é não, não é vento não, é, evento, não. é, é peixe é Olha aí, tá vindo pra cá, ó. É, é, Paraty. Hum, é, Paraty. é Paraty. Que nuvem, é, Rabia. Olha, ontem tinha um monte lá no pesquisa, é Zé. Aonde é. tu ontem tu tá vendo ontem, peixe? Ontem ele jogou lá na praia. coisa Fora do barco lá, aquele, igual o vento na água lá, ó. Aquela boia amarela lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? A marca. Ah, é. Entendeu? Tem uma marca ali, beleza É o cardume? É, é um cardume. É, um cardume. é, é Paraty a é Sardinha? Como é que tu sabe? Pelo. a diferença no mar lá. Daqui dá pra ver, ó. Vem igual um vento em cima d'água. Cada peixe tem um, uma comedoria diferente. Você entende bem disso? Mais ou menos. eu Não sou o Toninho não, mas... A gente vai aprendendo com meu avô, meu pai... Você é ator, pescador também? Sou filho de pescador. Tem é. meu barquinho, gosto de pescar, mas é hobby mesmo. Mas tu é buzeiro. Né? É, é, com certeza. Isso aí... Filho de é, buziano? É, neto de buziano. Tu tem quantos anos? Tô 46. Trabalho em quê? Trabalho em condomínio, Cuidado. sou porteiro. Tenho meu barco nas horas vagas, eu tô no mar. Quer dizer que trabalha em outras atividades, agora o mar não larga nunca? Né? Nunca, isso aí é impossível, buziano que não gosta de mar, não é buziano. Pescando sempre? Sempre, matando ou não matando, a gente tem que estar tá no mar. E os estudos? Estudou estudo até que sério. Estudei até o primeiro ano, aí depois casei, acabou tudo, aí a gente agora estuda por correspondência. Ah, continua estudando? <risos> é, ainda tô tentando terminar. Terminar o segundo grau? Isso, isso, isso. Qual é o ah, teu nome? Wellington. O Wellington que é. o que? Wellington Lopes. Qual é o teu apelido? Não tem apelido não. Não, não. Você acha que é o único buziano que não, não. tem. E aí? E aí beleza, lá ou não vai? Cadê é. você, rapaz? Aí, rapaz. Tá, tá sumido. Rapaz, a água tá gelada pra caramba, né? Ih, até é. para dar um parceiro e pegar o vento ali, já vai. Pô, eu entrei e vou lá no barco, mas a água tem estado frio pra caramba. É, eu é. fui ontem lá nas cavalas lá. Gelado, mas foi de noite, né? Não, foi à tarde, saí daqui Pô, duas horas. Né? Aí fui lá, rodilha de âncora, gravatá. Nada, Bateu um, mas não... O Marcos, na semana passada, gastou... 400 <risos> mil <Quatro risos> de gasolina, arrumou nada! Ui! Nossa, <risos> nada, nada. Aí O meu é mais econômico, o meu com 20 litros... Pô, vai, volta, sobra. Dá pra ir duas vezes! É só semana <risos> que vem, né? <risos> Olha lá! Falou! É. Agora tu posso usar a tua entrevista? Pô, ali, pode, pode, à vontade! Aqui tá tudo em casa! <risos> Vou borda agora, deixa eu falar com o Ninho... Ô, Ninho! Thank <laughs> Hoje tu fatura uma grana, né? Hum? Hoje tu ganha um dinheiro, Você né? Isso é de gordo. É tudo de gordo? É, pra fazer pe... poção ali no gordo. Você não tá limpando lá na bancada? Tá tirando, é só tirando o sol e tirando as escama primeiro. Aí hum, depois a... eu o filé lá. A escama na bancada não é mais rápido, não? Hum, hum. É mais... Na água assim não que, é pelo que... menos, ela cola. Gruda? Bota a caixa em cima da bancada, hum. porra. Fica tá mais alta, né? Atrapalha também. Assim, assim, mas foi você que pescou? Não, veio de Cabo Frio. Não dá mais isso aqui em buja, não. É mesmo, Aqui, meu irmão, o prejuízo que deram aí, bom, mais de. Bom dia. Por que que acabou o peixe aqui? Meu Deus, quero certo na minha porta, meu né? Cercaram aqui na beirada da praia, aqui. Abriram a rede e saiu espalhando pela praia toda. Desde aquele dia nunca mais teve mais nada. Quanto é que foi isso? Ah, tem, tem anos já. Tratou, a da prefeitura e enterrou tudo pela praia aí. Toneladas de toneladas de sardinha. Pois é, antes tinha muita sardinha quando Hoje, vinha pra cá... Calhava aqui na beira da praia aqui. Eu pegava os tarrafos. É melhor de você pegando sardinha aí? Me enchia bateira de tarrafos, dava os outros, vendia, fazia de tudo. Hoje, acabou. Mas como é que acabou? É lá, não coisa de Deus, não. Né? Porque a bagunça a coisa, o, que eles fizeram, que é maior é covardia, pô. Coisa que alimento, mata a fome de todo mundo, o cara estragar? Exato. Você ah, não pesca mais, não? Né? Pesca. Pesca? Pesca. Eu sou pescador. Buziano. Buzeano. Qual é o teu apelido? Baixinho. Tem vários apelidos. E nome mesmo? Roséias. Roséias. Roséias. Vivo da pesca? Vivo da pesca. Não foi trabalhar em condomínio, no comércio, nem Seu nada? O pedreiro gostou também. Já fiz muita obra aí. Ali lá, na, na área Montenegro ali, eu fiz a casa dele. Só que, que eu, eu, gosto, posso... eu gosto mais da pesca. Eu gosto, eu gosto da pescaria. Peça. A pescadinha é dá muito mais dinheiro. E tá no sangue, né? E tá no sangue já. Meu pai era pescador também. Lá em casa eram seis filhos, tudo homem. Mas o único que deu, foi pescador foi eu. Ah é? Eu Os outros foram um... fazer o quê? Trabalho, um eletricista, outro pedreiro, outro motorista da, da prefeitura. Cada um foi para um campo. Quer dizer que hoje vocês têm que ir para Cabo Frio comprar peixe. Hoje tem que ir para Cabo Frio comprar o peixe que a gente que trabalha aqui não tem aqui hoje. Como a gente pescava antigamente, hoje não tem. Às vezes ela aparece lá na armação, na orla da armação lá. Sim. Mas é raro, raro, difícil de aparecer. Isso aí, José. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode.